Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer então um exercício onde a gente use todos os conceitos que nós vimos até agora no curso. E o exercício que eu vou fazer com vocês é um circuito usando um transistor de bipolar de junção, que é o que a gente viu até agora, e onde a gente coloca um microfone que eu estou modelando como uma fonte de tensão, ligado à base dele. Então, notem que eu tenho, além do meu microfone, uma fonte de tensão contínua também ligada à base e uma fonte de tensão contínua ligada ao coletor. E essas duas fontes aqui são as fontes de polarização do meu circuito. Além disso, eu tenho os dados do meu transistor aqui embaixo. Bom, o que eu quero verificar nesse circuito? Como que a corrente IC é influenciada pela minha tensão Vmic, que é o microfone modelado aqui pela minha fonte de tensão. Lembrando que a amplitude da, da tensão aqui, ela é muito menor do que essa tensão de polarização. Então a primeira coisa que eu quero fazer é verificar se o meu transistor está polarizado no modo ativo. Então, para isso eu vou usar o meu modelo de polarização. E esse modelo me diz que, para que eu tenha, é, para que o meu transistor esteja funcionando no modo ativo, eu preciso que esse diodo esteja conduzindo, portanto o VB precisa ser maior, VB menos VE precisa ser maior do que aproximadamente 0,6, 0,7 volts, o que é o caso aqui estou né? falando que v, Vmic é muito pequeno, então vamos ignorar ele por enquanto para polarização. Né? Então a gente pode, inclusive, ligar aqui a minha fonte, né? eu ignoro o Vmic e aqui eu estou ligado também uma fonte de 2 volts. Então esse é o meu modelo de polarização. Eu estou, então, Conduzindo o meu diodo lembrando eu posso pensar que aqui eu tenho uma corrente saindo e essa corrente está na direção da setinha do diodo, então portanto passa e tem uma queda de 0708 aqui, então VB maior ou 0,7 volts. Lembrando que o V no caso é zero, né? então o VBE é maior que 0,7V. E a outra coisa que eu preciso verificar é que o VC está numa uma tensão maior do que VB. VC é 2V, então VC é maior que VB. Portanto, eu tenho o meu transistor no modo ativo. E qual que é a corrente C agora? Bom, eu sei qual que é a tensão VBE e eu calculo o IC por IS exponencial de VBE sobre VT. Substituindo os valores... E eu já olhei, eu já fiz essa conta na calculadora e verifiquei que ela é 2,3 miliamperes. Ok, então agora eu sei como que está polarizado o meu circuito. Eu sei que se eu não colocar nada no meu microfone, se o meu microfone estiver desligado, eu vou ter uma corrente IC de 2,3 miliamperes dado essas duas fontes de polarização aqui. Certo. Agora a próxima pergunta é como que o IC vai variar em função do VMIC? Quando eu tiver essa, uma pergunta dessa, como que a, a tensão, como que a corrente vai variar em função de uma tensão pequena, isso daí indica modelo de pequenos sinais. O modelo de pequenos sinais ignora as minhas fontes de polarização. Então, o modelo de pequenos sinais agora depende apenas do VMIC. Lembrando que agora eu tenho um resistor RP entre base e emissor. E eu continuo tendo uma fonte de corrente vinculada entre coletor e emissor. E nesse caso, de novo, a fonte de tensão contínua ela é descartada quando eu estou no modelo de pequenos sinais. Então eu aterro a minha uh, meu ponto C. Por que que eu, eu calculei esse antes? Porque o RP só um detalhe aqui, é GMVB eu sei que o RP ele é beta sobre gm, e gm é IC sobre Vt. Se essas duas equações aqui não fazem sentido para você, por favor vejam o vídeo de modelo de pequenos sinais. Aí basta eu substituir os valores que eu calculei ali em cima. Então, GM dá 0,088 amper por volt e o RP dá 1130 ohms. Nessa configuração, a tensão que cai sobre o RP, ou seja, a tensão Vzinho, Pzinho, vai ser sempre o próprio Vmic. Então, a corrente IC vai ser sempre GM, vezes Vmic, no caso. Notem, GM é um ganho. É, eu multiplico a tensão, a variação de tensão do Vmic, por esse ganho, né? por esse GM, pela transcondutância, e isso me dá a variação de corrente. Então, se eu tivesse uma variação de 1 milivolt, por exemplo, isso geraria uma variação de 0,088 miliamper, né? Vamos escrever aqui. Se eu tiver um delta V de um milivolt, isso vai resultar num delta I de 0,088 miliamperes. Ou 88 microamperes. Beleza, então eu acabei de ver que se eu criar uma pequena variação em cima da tensão de 0,8 volts, eu crio uma pequena variação na corrente IC. Então, 0,8 volts me, na polarização 0,8 volts entre B e E entre a base e o emissor, induz uma corrente, então 0,8 volts entre base e emissor, é, polariza uma corrente de 2,3 miliamperes. Eu fa gerar uma variação na minha tensão, de forma que eu tenho agora 0,801 volts, isso faz com que a corrente IC aumente de 88 microamperes. É isso que a gente acabou de verificar. Detalhe interessante aqui. Em geral, sinais são sempre descritos como variação de tensão. Então, quando eu estou usando sensores, onde eu faço conversão de medidas de velocidade, de aceleração, de pressão... O que quer que seja, essas grandezas físicas, mecânicas, por exemplo, elas vão ser sempre representadas por variações de tensão. Por isso que esse meu microfone eu descrevi como uma fonte de tensão. Mas não faz muito sentido eu querer que a minha, o meu amplificador, mas não faz muito sentido que o meu transistor converta essa variação de tensão numa variação de corrente na prática eu sempre quero converter uma variação de tensão em outra variação de tensão então eu preciso de alguma forma que essa variação de tensão aqui resulte numa variação de tensão aqui para isso eu vou colocar um resistor bem aqui ao colocar esse resistor, eu tenho aqui uma fonte de alimentação fixa. Eu vario a corrente, com isso eu vario a tensão sobre esse resistor. E ao variar a tensão sobre esse resistor, eu estou variando a tensão nesse ponto, que eu vou chamar de VO. Bom, eu acabei de alterar então meu circuito. Minha primeira pergunta deveria ser, será que esse transistor ainda está polarizado? no modo ativo? Bom, vamos verificar. É, VBE não se alterou, então a única coisa que eu preciso verificar é se VC continua maior do que VB. A corrente IC continua a mesma, porque a tensão VBE não mudou. Então, o que? a tensão VC ela vai ser igual a 2 volts, que é a minha fonte, menos a queda de tensão sobre esse resistor, que é 100 ohms vezes a corrente c que eu já tinha calculado ser 2,3 miliamperes. Bom, 100 vezes 2,3 eu vou ter 0,23 volts. Então eu tenho 2 volts menos 0,23 que vai ser igual a 1,77 volts legal, então eu sei que VC 1,77 é maior do que VB que era é 0,8 que é maior que VE que é 0 então o meu transistor continua operando no modo ativo então. e agora a próxima pergunta é como que o Vout, o VO, varia com o Vmic? Bom, a gente acabou de ver no exemplo anterior que uma variação de Vmic leva a uma pequena variação de IC. Bom, resta agora responder a pergunta como que a tensão VO varia com Vmic? Então, se eu colocar uma pequena variação de tensão na entrada eu já vi que eu gero uma pequena variação de corrente em IC. Essa variação de corrente vai gerar uma variação de tensão sobre o resistor. E como essa fonte é fixa, tem uma tensão fixa, essa variação de tensão sobre o resistor vai gerar uma variação de tensão aqui no VO. Bom, eu já vi que a fonte um, de polarização, me gera uma tensão fixa Vout. E agora eu estou falando que o microfone vai gerar uma variaçãozinha em cima desse Vout. Então o que, que vai ser? Eu vou falar que o Vout vai ser um termo constante mais um termo que oscila em função do microfone e esse termo vai ser a tensão fixa menos a tensão no resistor, ou seja, o, a corrente, é o resistor vezes a corrente c só que a corrente c tem um termo fixo, um termo constante, mais um termo que varia. E esse termo a gente já viu no modelo de pequenos sinais que é GMVPE. Lembrando que esse VBE é o próprio Vmic. Então o que, que eu tenho aqui? Eu tenho que dois 2 volts menos 100 vezes o IC, que eu sei que é 2,3 miliamperes né? O que a gente acabou de fazer aqui em cima. Agora menos um segundo termo, que é 100, vezes o GM, que eu sei que é 0,088, vezes o Vmic. Este primeiro termo aqui, que acabei de ver aqui em cima, que é 1,77, é o meu termo vzão out, é o termo constante. Então eu tenho, okay. E além desse termo constante, eu tenho agora um termo que oscila na saída, proporcional a 100 vezes 0,088 vezes Vmic, ou 8,8 o que, que isso está me falando? Que sem o um microfone eu tenho uma tensão de 1,77. Se o microfone ou essa fonte de tensão oscila um pouquinho, eu tenho uma oscilação 8,8 vezes maior nesse ponto Vout. E ainda tem um detalhe, tem esse menos aqui, né? então ela é... 8,8 vezes maior e ela é de fase invertida. Se, esse, se essa tensão aqui aumenta de 1 milivolt, essa tensão daqui reduz em 8,8 milivolts. Se essa tensão é, reduz em 1 milivolt, essa tensão daqui aumenta em 8,8 milivolts. Esse é o princípio de um amplificador. Tudo bem? Então esse foi um exercício bem tranquilinho para a gente ver a aplicação dos conceitos de modelo de polarização e modelo de pequenos sinais.